Recebê-lo aqui, o senhor que é mestre em Haik e poderia ficar um tempão aqui falando só do seu currículo, mas a gente quer é que o senhor fale para nós é, sobre muitas coisas e eu gostaria de começar perguntando como é que o senhor vê essa questão das mudanças que a Covid está trazendo para nossa sociedade. Bom dia! Nossa, bom dia, Gelson. Falar com soledade <coughs> é mexer com o meu coração, né? Porque em Soledade eu fiz vários eventos, né, Gelson? E tenho amigos em Soledade. Por exemplo, na época foi o seu Antonio, do Cicredo, hoje Matuela, o Zé Luiz do Coagriçol, o pessoal do CDL. Ah, é, deixei muito, muitos amigos Então um grande abraço para a Soledade E eu vou aproveitar Gelson, já mandar um abraço para o cidadão o um colorado doente e tal Moisés Paratia lá em Farroupilha Um grande abraço Moisés Ele é a dele estão no ar nos ouvindo Porque eu mandei o link para o Brasil Tem muitas pessoas me seguindo e eu mandei esse link Para todos eles, viu Gelson Vamos falar contigo É bom demais a gente saber disso Como é que a gente vai enfrentar isso, professor? Olha a palavra na verdade não é enfrentar, né, Gelson, eu não sou um guru, não sou o dono da verdade e já tá na Bíblia, né, Gelson, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não é a verdade do Covid, é a verdade do exterior, é a sua verdade interna. Então, o ser humano, ele escreve a sua história à medida que ele vai caminhando. À medida que ele vai dando os primeiros passos, ele vai construindo toda a sua história interna e externa. Com 47 anos de idade, eu morava em Florianópolis, Gelson. Eu tive o primeiro Covid, que foi um câncer, transtorno bipolar e depressão, e fui para o fundo do... Saí do Banco do Brasil, perdi tudo, sozinho. E eu tinha uma alternativa, ou viver ou praticar o suicídio. Mas nem para isso eu tive, eu tive forças. E hoje eu estou aqui tranquilo, morando em Iraí, no Rio Grande do Sul. Sai de Florianópolis para vir para cá. Então, nós enfrentamos o Covid a todo momento. Mas como fazer isso de uma maneira leve, suave, tranquila? Como fazer isso? Olhando para o seu interior. Na verdade, nós estamos com o um olhar muito externo, Gelson. Os meios sociais, as redes sociais, a TV em casa os relacionamentos... eles estão, estão sendo construídos... com o olhar para fora... e quando você olha para fora... você não constrói o teu interior... aí vem o Covid... e qual é o recado do Covid... que eu entendo... você pode entender diferente... você que está ouvindo a nossa querida... 87.9... É, qual é o meu, entender, o meu entendimento... como é que eu enfrento... na verdade não é enfrentar... como é que eu administro... essa situação que é uma calamidade externa de um inimigo invisível, está do meu lado e que pode me contagiar a cada momento. Como é que eu vou trabalhar essa situação? Olhando para o meu coração. Ele veio me acordar, ele veio me despertar, ele veio me dizer o seguinte, já sou o povo de soledade e região, vamos nos amar? Vamos praticar o que o mestre nos falou, ame o próximo como a ti mesmo? Você percebeu, Gerson, que os pais se tornaram os professores dos filhos em casa? É verdade. Quando eles não, quando eles não podem mandar mais os filhos para o colégio? Você percebeu que você tá tendo um convívio maior com a sua esposa, a esposa com o seu marido, coisas que tinha antes? Então, o, o Covid tem o seu lado negativo? Tem. Uma batida do carro tem o lado negativo? Tem. O desemprego tem o lado negativo? Tem. Mas tem o seu lado positivo. Nada acontece por acaso. A dor da perda de alguém pelo Covid é a dor talvez de que você não amou o suficiente é a dor talvez de que você ah, mas eu perdi um o que ninguém perde ninguém é a dor de que você deveria ter dado um olhar de amorosidade, de fraternidade o um olhar de, de, assim, de compaixão o um olhar de que eu estou aqui para você evoluir vamos evoluir junto é fácil isso, Gelson? Não é difícil Porque de se entender, que... né? É difícil de entender. Por quê? Porque nós estamos caminhando no piloto automático. O que é o piloto automático? Por exemplo, eu não quero ensinar nada, não, tá? Por favor. Por exemplo, aqui em casa nós temos duas TVs, Gelson. As duas estão desligadas desde o início do Covid. Porque nós não queremos ver a livre de mundo, quantos morreram na Itália, quantos morreram na Inglaterra, quantos morreram no deserto. Bom, não, nós não sabemos absolutamente nada disso. Nós acompanhamos, nós... Aí, porque eu moro aqui. Mas por quê? Porque eu sou o resultado das informações que eu recebo. Então, o Covid veio, mude. O que, que você tem que mudar? A sua relação com você? Ah, mas a mulher tem que me, me amar mais. Não, ela não tem que te amar mais, você tem que se amar mais. Ah, o meu filho, você tem que se amar mais. Então, o Covid veio para isso. Pra tem solução? Tem. Pra... Eu vou me cuidar de todos e vou praticar todos os protocolos que as autoridades é, colocaram no mercado, sim. Mas as mudanças, Gelson, que eu vejo, é eu preciso olhar para a minha criança interior que está doente. É isso, é importante. Para empreendedor também é uma situação difícil e nova, né? porque ele também fica angustiado em relação a esse, que é sem dúvida nenhuma um grande problema que ele enfrenta, né? Sim, eu concordo com você, eu fiquei muito tempo, inclusive até palestrei para, para os empresários, já há muito tempo atrás. Mas eu entendo, eu também sou um empreendedor. Por exemplo, se você me perguntar quantas palestras eu fiz desde o início do Covid até hoje, nenhuma. O Covid enclausurou. Então, o que, que eu fiz? Eu criei uma outra alternativa. Eu me reinventei. Eu passei a fazer atendimento no meu consultório online e estou trabalhando online através dos olhos da Doterra. Agora, a maioria dos empreendedores, a maioria dos, de todos os empreendedores, seja um lojista, seja isso, seja aquilo, a maioria dos empreendedores, eles não investem em cima de uma renovação mental, em cima de uma renovação e busca de novas ideias. E como empreendedor, você tem que pegar 1%, 5% do seu investimento, da sua receita, para participar de feitos, participar da sua CDL, para participar da sua associação comercial, para viajar, para buscar, duvidar. Ele só vai lamentar quando o prefeito baixa uma lei para não abrir seu estabelecimento. E é contrário ao prefeito. Mas o que, que você está inventando? O que, que você está criando? Qual é a ideia nova? Nós precisamos nos reinventar, Gelson. Não sei se você concorda, mas é assim que eu vejo O é, mundo, não, a soledade não será mais a mesma do ano passado Há uma evolução tecnológica Hoje a, hoje a distância que eu tenho com o meu cliente Qual é, a Gelson, a distância que eu tenho? O meu braço, o meu celular Concorda? É, essa é uma verdade absoluta né? Então você... eu tenho que me reinventar eu tenho que criar, eu tenho que buscar profissionais que eu posso é, é, ver o que o mundo está pedindo nesse momento. Se eu continuar com as portas abertas do jeito que eu sempre fiz, eu vou continuar tendo a receita que eu sempre tenho? Não. Cada dia a sua receita vai ser menor. Então, tudo vem para um grande recado no meu entendimento. Ou eu formo uma cooperativa em solidariedade, todos podem ter uma receita, ou eu vou sofrer muito mais que eu quero sofrer. É uma decisão. Sempre é uma escolha, né? Quando você acorda de manhã, você vai dizer para você, hoje eu escolho ser feliz, você pega a tua Bíblia, abre o saco, você olha o espelho e te agradece, mesmo com as contas atrasadas, você diz que se ama. Ou diz para você, putz, a vida, o que é que eu vou fazer hoje? Que naba, né? A primeira coisa que você vai ver é quantos morreram ontem à noite. É esse, você que disse. Esse impacto, agora o senhor puxou para um lado que eu acho bastante interessante. Esse impacto negativo da mídia, ou seja, da mídia colocando o tempo todo é, a, a situação mais complicada, o senhor acha que abate ainda mais os soldados que estão na luta, os empresários, as pessoas, os idosos, os jovens? Eles se deixam abater ou a saúde deles continua forte mesmo com tudo isso? Ela, boa pergunta, Gelson. Eu, como parapsicólogo, terapeuta, trabalho diretamente com isso, me especializei nisso e também em função do, do câncer que eu tive e tudo mais, eu acabei aprendendo bastante. Porque você acaba aprendendo quando dói. Quando bate o carro, você acaba aprendendo que tem que dirigir com mais calma ou não, né? Quando você tem um, um problema de saúde, você acaba entendendo que você precisa mudar a sua alimentação. A dor, a dor te leva a uma mudança ou uma morte. E você só muda quando você coloca o dedo na ferida, ah, e, então o que que acontece? Nós somos movidos, nós somos, ah, nós agimos durante a nossa vida 90. Olha, olha, olha que informação! 95% de todas as informações que estão no subconsciente. Por isso que eu falei do piloto automático antes. Só 5% você tem consciência e você pode é, comandar, comandar a sua vida. Então, todas essas informações que vêm de todos os veículos de comunicação, muito mais pela conversa da vizinha com a outra vizinha, muito mais por conversa entre amigos, todas as informações, eles entram pelo teu radar, que é auditivo, que é visual, que é sensitivo, que é olfativo. Todas essas informações vão para a sua mente. E como você já tem uma mente, porque a nossa mente ela tem uma propriedade de nos tirar do momento presente e nos levar para o inferno. Ela é negativa, Opa. né? Então, é, então, então, como essas informações elas não são informações positivas, elas são negativas, elas associam a outras informações, Gelson, que estão dentro de você, automaticamente vão fragilizar você. Você acaba sendo a outra pessoa e não você. Com isso, a sua saúde mental vai a zero. Vem o Covid e detona você. Por exemplo, eu tenho três filhas do primeiro relacionamento. É, a última, a, a caçula, moro, as três moram em Florianópolis. O primeiro menino dela, o primeiro neto, um ano e oito meses... Ele caiu na piscina e está no estado de coma até hoje, já faz cinco anos, que está no estado de coma e nós brincamos com ele, nós passeamos com ele e nós, nós com certeza o tratamos como uma criança normal, no início a gente sofreu um pouco, mas quando nós entendemos por que, que aconteceu isso, a gente, se, a gente se diverte com ele e ele com a gente. Ele no estado de coma. Por que, que eu estou falando isso? Porque ele tem dois terapeutas todos os dias que vai na casa na, da minha filha cuidar dele. Um terapeuta desse estava com Covid, ele não sabia. No dia seguinte ele ligou para minha filha e falou: Olha, muito, muito mas eu estou positivo. Nem o meu neto, nem a minha filha, nem o meu genro, nem a outra filha foram contagiados. Por quê, Gelson? É, esse é sem dúvida nenhuma um grande, uma grande incógnita que a gente tem é, em razão de tudo que a gente vive. Por isso que eu lhe pergunto também, as famílias, elas apresentam conflitos emocionais fortes, diversos. Eu ah. gostaria que o senhor me falasse um pouquinho desse, dessa relação conflituosa da família em tempos difíceis como nós vivemos e em tempo de valorização mais dos outros do que a si mesmo. Maravilhoso. Então, respondendo por que, que o Covid não, não, não, não contagiou a minha família da minha filha, eu vou te dar a resposta. Posso me aprofundar depois a questão da espiritualidade, o que você falou antes de doença. Então, quando você está fragilizado mentalmente, você não cuida da sua espiritualidade, você não cuida da sua criança interior, você não alimenta o seu bebê interior todos os dias, você não se fortalece internamente, você fica gripado, não fica? É verdade. Você fica doente, não fica? A imunidade baixa. Ficar... É a imunidade baixa, essa é a resposta. Teve outro caso aqui na minha cidade, semana passada, não vou citar os nomes, a mulher, estava, a mulher não sabia e a colega foi visitar, tomaram chimarrão junto, se abraçaram junto, tomaram chimarrão junto, no dia seguinte um fará entubado em Passo Fundo e a outra não pegou então, tem tudo a ver com a sua imunidade não que isso você pode tirar a tua máscara, que isso você pode tirar a tua, prote a tua proteção mas essa proteção espiritual é fantástica o que que acontece com respondendo agora, Jelson, o que que acontece com as pessoas que estão tendo conflitos emocionais é óbvio por exemplo, uma maior, maior separação de casais é quando o cara se aposenta o homem se aposenta a mulher não aguenta mais o cara dentro de casa, entendeu? Né? Então, por que, que há esses conflitos emocionais? É porque ninguém conhece ninguém, Gelson. Eu não conheço o Gelson, eu não conheço a minha esposa, eu não conheço a minha filha, eu não conheço o Moisés, eu não conheço o Zé, não conheço o Patuela, eu não conheço, eu não conheço as pessoas. Qual é o segredo, então? É eu e muitas conheço. vezes, mesmo morando junto, ninguém se conhece, né? É, exatamente. Mas qual é o segredo, Gelson? É eu me amo. Quando eu me amo, a outra pessoa percebe porque tudo é energia, as pessoas não entendem isso. Tudo é energia, tudo é espiritualidade humano, o meu coração para outra pessoa. A gente fala na terapia que ah, a minha filha não me obedece, a tua filha não te obedece, porque ela faz a leitura de que você não se ama. Então, quando a mãe se ama, a filha se cura. Quando um casal não tem atitudes de amorosidade, atitude de humildade, atitude de uma leitura juntos, atitude de andar de mãozinhas dadas naquela passarela que tem ali em soledade, atitudes é, coerentes com aquilo que se propõe a viver, é lógico que os conflitos aparecem, é lógico que você tem um olhar externo e o olhar externo é o ego, o olhar externo é o ego, o ego é exigente, o ego é, é, é, é possessivo, o ego é maldoso e quando você tem um olhar de amorosidade e que você coloca ah, atitudes coerentes com, com, com aquilo que você ama, não tem conflito. Não sei se ficou claro. Sim, na verdade, na verdade sim. se eu não me amo, quem vai me amar? Se eu não Exato. me admiro, quem vai me admirar? Não? É que as pessoas as, as pessoas dizem assim, ah, mas a outra pessoa não me ama. Deixe a outra pessoa. Isso é difícil. É difícil, o mestre Jesus, o dele disse para os discípulos, fiquem aí, estou de saco cheio, fiquem aí, eu vou falar com meu pai. O que queria? É vou falar com meu pai. Então há momentos de silêncio, há momentos de introspecção, mas é você. Não é a soledade que tem que oferecer alguma coisa para você. É você que tem que oferecer para você. Não importa o trabalho, se é com pedra, se é com o escritório de contabilidade. Há um abraço à graiana do escritório de contabilidade, minha amiga, que é minha fã. Então não é o que você faz, não é no microfone da rádio, não é o que você faz, é como você dá sentido aquilo que você faz. Então quando os casais não têm um propósito de vida, o conflito aparece e aí os filhos aparecem também. É verdade. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes aqui que estão, particip... que estão trazendo conosco, estão colocando uh, algumas situações. Pessoal, só para alertar, né? Estão me reclamando aqui pelo WhatsApp, o telefone, o 4340, nós estamos utilizando para conversar com o professor Bis. Se você quiser ligar, hum. ligue no 3381 5050 Tá certo? Porque, tem direito a uma consulta, né, Celso Tem direito a uma consulta, falar com o professor, tirar sua angústia, porque às vezes a gente também fica muito carregado de angústia e não fala para terceiros. Só, oh, professora, eu tenho isso, isso, isso. E com uma pessoa de fora, você pode fazer isso. Bom, também nós já temos uma lista de pessoas aqui que já estão solicitando o livro, né? Parece que o pessoal já está já tá colocando, né? E é isso que a gente precisa. Mas, professor, depois de toda essa, essa evolução desse, desse vulcão chamado Covid, esse vulcão chamado política, esse vulcão chamado religião, depois de todos esses vulcões, soledade, o Rio Grande do Sul, o Brasil poderá ser o mesmo ou ele poderá sair melhor ou pior dessa situação? Eu vou dar a minha resposta, é óbvio, né? É, o Brasil, soledade, Iraí, onde eu moro hoje, cidade que eu amo, é, e você nunca mais será o mesmo, nunca mais. Há uma mudança silenciosa acontecendo a todo momento e, e, e todos os dias. É, o que tem que mudar não é o país, o que tem que mudar é você. Eu não preciso do país para ser feliz. Eu não preciso de soledade para eu sorrir, eu não preciso de iraí para eu sorrir, eu não preciso, não. O que eu preciso é, é me dedicar, viu Gelson, é, se, se tu me perguntar qual é a receita, eu vou, dar, eu vou dizer o que eu faço. Né? É claro que eu posso fazer isso, eu tenho privilégio, porque eu cheguei nessa caminhada até aqui. Mas eu pergunto para você que está ouvindo neste momento. É, quantos minutos você se, se, se dedica para atuar a criança interior? Quantos minutos você se, se dedica para massagear o teu coração? Quantos minutos você se dedica por dia para dizer muito obrigado pela cama, pela comida, pelo almoço, pelo meu filho? Ah, mas o meu filho é autista. Quantas... não importa. Quantas perguntas... não importa. Ah, mas eu perdi... você não perde nada. Quantas quanto você se dedica para você, a construção de você? Eu aprendi tudo isso, Gilson, na dor, na dor. Se eu, eu contasse detalhes aqui, você não acreditaria. Na dor. Então, é, aquilo que você tem é o resultado do que você faz, a maneira como você faz. Você dá um bom <risos> dia para alguém na rua. Você está dando um bom dia para o universo. Tudo que você manda para o universo, o universo devolve para você. Por que que a pessoa se suicida? Porque ele manda o universo eu quero. O universo diz pode fazer. Eu quero, pode fazer, eu quero, pode fazer. Por que, que a gente diz que tudo são resultado das suas escolhas? Se você fica na frente da TV o tempo todo, ela escolhe por você se você faz um, fala das pessoas mal o tempo todo, você é o resultado disso, põe isso na sua cabeça, então o mundo não será o mesmo, porque você não será o mesmo, agora se você quiser continuar, a decisão sempre é sua. Legal demais, legal demais, tá falando com o professor Antônio Bis, trazendo essas informações, e a Ana Cláudia, ela tá com Covid, está tá colocando aqui o nome para ganhar o livro, e ela disse o seguinte, é que é só a força interior mesmo que faz a diferença. E também, né, a nossa outra ouvinte aqui está dizendo o seguinte, olha, parece que ele está falando comigo para mim. Também gostaria de ter o livro. É, vai ter um sorteio depois é, de, de, de, um, de um livro. E, é, os livros o professor se protificou a mandar gratuitamente, mas é, vai ter o sorteio de uma consulta aqui também para os nossos amigos, né? bacana, bacana demais, professor, porque nós, que, nós queremos começar a semana, e esse foi o nosso objetivo, trazendo algo diferente, algo positivo, eu já estou cansado de começar segunda-feira falando de Covid, falando de tristeza, falando que morreu o 26 lá em, uhum. em uma ação policial, é, que pegaram gente com maconha, eu, eu quis trazer nesse início de semana algo mais impactante. E eu entendi que o algo mais impactante que nós podíamos trazer É o senhor nos trazendo esse, essa, esse bom <risos> verso Mas para a gente finalizar o nosso bate-papo Eu lhe pergunto O que a espiritualidade pode fazer na vida das pessoas? Se é que existe espiritualidade e se é que ela pode funcionar? É, vamos, vamos diferenciar isso aí né? eu, eu respeito todas as religiões eu, mês passado, eu estava atendendo um sacerdote via online que estava depressivo. E depois eu soube de um sacerdote jovem, nem vou dizer qual é a cidade, né, vou, me prever, vou ter cabelo disso, no Rio Grande do Sul, que se suicidou. Por que que eu estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo isso que religião, todas as religiões, várias religiões nesse mundo, as religiões não salvam ninguém. As religiões não salvam ninguém, vou repetir, as religiões não salvam ninguém. O que vai te dar vida, que vai te dar clamor, o que vai te, dar espirit... vai te dar alegria no coração, o que vai te dar dinheiro, o que vai te dar amor, o que vai te proteger é a tua espiritualidade, que é a tua água benta interna, que é a tua energia interna. E a espiritualidade não é religião, a espiritualidade são as suas atitudes condizentes com as leis universais. Esse é o grande segredo que eu aprendi, que é o foco da minha vida. A espiritualidade é dar um beijo no, no meu filho, boa noite, filha, mamãe, te ama. É dar um beijo no esposo, na esposa, é cumprimentar o colega de longe e tal. A espiritualidade é você mandar o que você tem para outra pessoa na menor atitude que você possa ter é juntar o papel no chão e colocar no lixo. A espiritualidade é você ser você, é olhar para você. Então, como que você possa começar a sua espiritualidade, cinco minutos por dia, tem um salmo, respire, agradeça, seja grata, e aí você vai ver que o seu coração vai bater muito e muito forte, e vai ser feliz, com certeza. Legal demais. Professor, muito obrigado, nosso tempo já, já nós tínhamos combinado, combinado 25 minutos, está fechando aqui, eu Legal. lhe agradeço por o senhor estar dando essa injeção de ânimo nas pessoas aqui em Soledade.